suco de couve com limão. Gente, é pouco calórico e auxilia na queima de gordura, fortalece o sistema imunológico e também ajuda a prevenir e combater a anemia. Então vamos pegar aqui umas folhinhas de couve. Vamos cortar aqui elas. E dois limões, limões. Fica maravilhoso esse suco, gente. Fica muito gostoso. Ainda mais se beber em jejum. Vamos aqui espremer e ao mesmo tempo coar esse limão aqui, o suco. É maravilhoso, gente, vocês estão gostando dessa receita, desse suco, já deixa o seu like, se inscreva no canal, quem não é inscrito, ative todas as notificações para vocês receberem todos os vídeos. Aqui vamos colocar no liquidificador aqui a couve, o suco dos limão e 500 ml de água gelada. Se vocês desejar adoçar, pode usar açúcar de coco, mascavo ou demerara. Aqui eu não coloquei nenhum açúcar, tá bom? Aqui é bem natural, gente. Já me segue lá nas redes sociais, Instagram e Facebook Receitas da Nezinho. Olha só. Se desejar coar, pode coar, tá bom? Olha que cor linda, gente. Como vai melhorar nosso sistema imunológico. Maravilhoso. E faz bem também para a saúde do coração, tá? De Melhorando a circulação sanguínea e as nossas funções. Olha que delícia, gente. Que cor linda do couve, né? Com limão. Hum, sua família vai amar essa receita se inscreva no canal e deixa seu like. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh.